Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem vindo a mais um vídeo. Galera, estou aqui para fazer mais uma exploração, mais uma lenda nova trazendo para vocês. Hoje eu estou aqui num local, aqui pessoal, era uma borracharia e disse que nessa borracharia morava um homem. Ele morava sozinho aqui e ele trabalhava na borracharia dele mesmo. Diz que era aquelas borracharias 24 horas, o pessoal passava para poder arrumar o carro. Passa a rodovia bem aqui pessoal, bem aqui na frente aqui, ó. Depois eu vou mostrar para vocês. E dizem que esse homem, ele era usuário de droga. Ele diz que usava aquela crack, usava aquelas drogas crack, que é aquelas pedras, né, pessoal? E dizem que ele era um cara muito trabalhador, tudo. Só que ele tinha esse problema que ele usava droga. E teve um certo dia que ele pegou e subiu em cima do forro da casa. disse que subiu em cima do forro da casa para poder usar droga e disse que acabou falecendo lá. Deve ter dado alguma overdose, alguma coisa, e acabou morrendo lá. Só encontraram ele, pessoal, porque muita gente passava para poder arrumar o pneu do carro, encher o pneu... E nunca encontrava ele, sempre via a casa aberta. E teve um dia que o pessoal começou a sentir um cheiro mal, um mau cheiro na casa. Aí chamaram a polícia, tudo, a polícia veio, fez a investigação e encontrou o corpo dele em cima do fogo. Já estava meio que derretendo, já estava mal, diz que estava numa situação precária mesmo. E hoje, então, a gente veio aqui para poder fazer a exploração. Foi me passada essa lenda, falei, vamos lá para poder fazer o reconhecimento, conhecer o local para a gente estar voltando à noite e fazer uma investigação sobrenatural, que vocês sabem que eu venho às 3 horas da manhã para poder fazer a investigação. Passo os aparelhos, ver se tem presença, chamo para tentar captar pela câmera. Então hoje a gente vai dar uma olhada de dia para ver como que é o local, beleza pessoal? Faz algum tempo que isso aconteceu e o local está abandonado. Então vamos lá dar uma olhada, ver como que está esse local, ver se também não tem ninguém ali. Peço para você deixar o like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Bom, pessoal, seguinte, ó, ali, ó, passa uma rodovia, no meio daquela mata ó, passa uma rodovia e por ali tinha a placa do, da borracharia, e a borracharia é isso aí, ó, deixa eu subir mais aqui para vocês terem noção, ó, a rodovia passa ali, ó, acho que dá para vocês ver ali, rodovia. Aí era a borracharia onde ele morava. o poste já tá até sem energia já. Vamos dar uma olhada aí. Galera, eu tava dando uma olhada nisso aqui, cara. Olha essas frutinhas aqui, mano. É a mora, velho. Isso é bom demais, mano. Pezão aí, ó. Estou escutando barulho de abelha, cara. Ó, parece está aberto ali. Ó, vai passar um carro lá, galera. Ó. ó. Bom dia. Ah, provavelmente ele estava aqui, ó. Provavelmente então, ele estava ali. Tem alguém aí? Um tanque. Uma gostanca. Será que não vai conseguir subir lá em cima, cara, pra dar uma olhada? Vai ter algumas coisas escritas. Licença. Tem alguém aí? Caraca, tá cheio de marimbondo, velho. Ui, que susto, cara. Oi? Fez um barulho aí, cara. Cara, olha isso aqui. Tem alguém? Parece essa roupa? Caraca, mano. Será é que ele... Tem roupa em volta da casa inteira, velho. Olha que estranho, galera. Aqui. Ó, pasta de dente. Cara do céu, olha que nojo, mano. Cara, eu vou falar pra vocês, galera: Que local sinistro. É, velho Esses negocinhos no forro aí tá me deixando mais sinistro ainda. marimbondo, cara. Opa. Botou o pouco do peito, mano. Esqueci essas coisas do chão. Olha, que louco, mano. Olha, tô, tem, tem bagulho no forro tudo, cara. Por que será, hein, cara? Ó, aqui tem tem marimbondo. Sai fora, filho. Vai levar picada não. Devia ser a Opa, ele tá ali, ó. Marimon, velho. Que é a ser a cozinha. O que é isso? Acho que não vai dar para subir ali, galera. Mas provavelmente devia ser essa parte aí que ele tava ó. essa parte aí em cima é que ele devia estar. Tá. Caramba, velho. Bagulho louco, hein, galera? Tem uma coisa escrita lá. Angela. Toma. Remédio? Por favor. Vixe, que, bicho que é isso? Ó. Angela toma remédio, por favor. Tá escrito ali, ó. Não vou chegar muito perto que tem marimbondo aí. Do céu, casa sinistra, hein, velho? Vou dar só uma, uma passadinha aqui. O chão, achei muito estranho isso aqui, galera. Ó, em volta da casa inteira, provavelmente ele devia estar tá aqui no forro, cara. É. Bom, galera. casa casa é essa. Vou estar vindo à noite aqui pra fazer uma investigação. O único problema esses marimbondos. Não é nem abelha, é marimbondo. Marimbondo, cara. é perigoso pra caramba. E pelo que eu tô entendendo, provavelmente ele devia estar aqui, ó. Aí a polícia encontrou ele ali em cima. O que, que a droga não faz com a pessoa, né, cara? cara tinha um localzinho dele aqui, ó. Trabalhava aqui tudo E acabou Deve ter morrido de overdose, né Sei lá, usou muita droga, alguma coisa assim Não sei como que funciona essas coisas, pessoal Mas é isso aí, galera Vou estar voltando aqui de madrugada Pra fazer a investigação Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal e até a próxima Tamo junto, é nóis, falou e fui!